É o que eu falo, gente. Pode até existir outro lugar no mundo que aconteçam essas coisas. Mas eu conheço é aqui. Então eu falo do que eu conheço aqui. Essa carteira aqui eu não vou revelar de quem é, mas ela foi encontrada agora há pouco porque a pessoa perdeu ontem. Então eu vou te mostrar o que, é que tem nela, ó. Nela tem dinheiro. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Tem documentos, ó. Dinheiro, documento. Tem até dólar, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Muitos cartões de crédito, ó. Uhum. Tá vendo quantos cartões de crédito? Uhum. Dinheiro, ó, mais dinheiro aqui, 50, tá vendo as notas, ó. Ah, esse, foi achada essa carteira, e junto com os documentos todinhos. e o rapaz veio aqui entregar. Não é minha, mas é de pessoa que eu conheço, e ele perguntou pra mim, você conhece essa pessoa? Falei, eu conheço essa pessoa, pode deixar que eu vou fazer chegar as mãos delas. E quando eu fui ver aqui para conferir se era pessoa mesmo, eu fui pegar um documento para ver a foto, encontrei realmente dinheiro no meio. Ó. Uhum. A grande pergunta é: existem muitos lugares no mundo em que se encontram as coisas dos outros e são honestos ao ponto de devolver certinho? Existem. Mas eu vou dizer para vocês são poucos. E aqui pela benevolência do pai, dá a entender que esse é um deles. Ó. Olha aí, quanto cartão de crédito, ó. tá tudo aqui do mesmo jeitinho, tem dólar no meio, tem real me micharia, mas tem tá vendo? as notas de 100 estão aqui as notas de 10, as de 50 entregaram tudo certinho é por isso que um dia há 4 anos atrás eu disse, olha eu vou procurar um cantinho pra me ficar, já tô com 50 e poucos anos quero descansar com a madinha e aí vim pra cá olha aqui as bananas, ó vai perder a maioria das bananas aí, porque não dá conta de gente comer, olha a abacaxi aqui, ó isso aqui é abacaxi colhido aqui pertinho mesmo. Você sai por aí, você colhe tanto abacaxi bonito assim, ó. Ah, Rubens, esse abacaxi já veio uma semana atrás. Ah, depois daquele já foram 30. Isso aqui já é mais do que um trigésimo. É. Então deixa... você tá madurinho, ó. É, tem ah, que fazer ele. Tem que usar ele, comer ele. Então quer dizer, aqui é, é isso aí. A casa da sogra tá saindo, é. agora a obra começou e tá indo, não vai parar, tá vendo? É. Então nós estamos tá muito felizes aqui. Né? Nessa é. paz, nessa alegria, né amada? Isso aí. Quintalzinho, tá aí pra gente limpar, pra arrumar. É muito trabalho que dá, mas é Tem força, bastante que fazer coisinha. Pra... É bom, né? Que a gente vai é. fazendo as coisas todo dia, né, é. E mesmo quando tiver terminado, vai mantendo, né? É. Vai cuidando. É isso aí, viu, gente? Olha lá, mamão madurinho no pé, O passarinho come, tá lá longe, mamãozinho, tá vendo? Sim. passarinho vai comer, né? É. Aqui tem muita seriguela que o passarinho fica o dia todo aí comendo. Nós pensamos na casinha passarinho comer, mas nem precisa, ele come tudo quanto é lugar. É. Né? A casinha ficou é ali comigo. embaixo. Então tá aqui, ó. Maravilha, viu? Por isso que eu tô dizendo pra você, é pena que nós só vamos trazer pra cá sem famílias e já estamos com 60, só faltam 40. Poderia ter colocar mais gente se desse, mas a gente não, não vai mesmo, é só 100. Viu? Só 100 pessoas aqui pertinho de mim. Meus vizinhos, né? Obrigado aí, gente.